Eu sou a Tata e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Love Drama, o programa que vem te mostrar que uma mulher sábia, meus amigos, faz milagre com uma foto. E hoje não temos uma Love Dama, hoje nós temos uma edição masculina. <risos> Tô pela terceira vez aí fazendo a parada Agora do outro lado, né, quem tá escolhendo Quem vai escolher, quem vai beijar E é isso, é isso agora, é a nossa vez aí Tata, tá, tá. você já me ajudou, né Não vou nem falar que você vai me ajudar porque você já me ajudou Então, tamo junto, love drama Então deixa eu chamar ele Vem, Yung. E aí, o que é esse copinho aí? Ah Ô, oh, gelada que a produção apoiou. Produção, ó. Oh, inclusive, tá deixa vindo, eu falar. Deixa, sim. Deixa, Vou falar claro. Produção da Tata tá de parabéns aí, ó. Melhor produção do Tú. Produção love drama, disparado. gente, aí, ó. Aí, ó. Coisa ali, então, né? pensa nessa figura. Vocês estão preparados para esse episódio? Ah, então tá, bom que sim. Agora é o momento né, de fazer diferente diferença, né? Young, seguinte, é. deixa eu te explicar a dinâmica. A Yongi vai sentar aqui, gente. Um banquinho, a gente vai dar um celular na mão dele e as meninas, as meninas vão pegar e vão mandar fotinhos, fotinhos de partes aleatórias do corpo que a minha produção separou. Gosto e muito. Aí tu vai analisando. E o vai analisar as fotos e a cada etapa ele vai eliminando uma. Eliminou, a menina vem, passa na frente dele pra ele conhecer a menina pra tu ver o que, que tu perdeu, entende? Uh -huh, eu estou calibrado e vou fazer a melhor escolha da noite desse programa. Aqui. Então tá, então vamos lá? Tá pronto? Tamo. Prontíssimo? Pronto pra receber fotos, sempre. Sempre? Sempre. sempre. mandem em nudes. Não, mentira, não manda, pode mandem Manda em nudes. Sem minutos Sem nudes? Como não pode Sem nudes, fica à vontade. Fica à vontade gente. aí, gente. Arroba e alguém... e aí eu passo o ato dele de né? Eu não vou nem atrapalhar aqui o papo de vocês com ele. Então é isso, falou. Vem que a gente é Você gosta de desistir e ser polícia? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. você vai ver as boquinhas das meninas. Aí aqui, ó, vão ser quatro né? e tu vai escolher uma para eliminar, tá bom? Ai oh, que nervoso tá bom? que tá me dando. Vamos lá, gente, então mentaliza, tá, mentaliza lá. aí para fazer a escolha certa para dar um beijão Esse nesse YouTube. Que vocês sem. Deixa aqui nos comentários. Exatamente. você acha que combina mais com o Young? Hum, lábios finos. Lábios finos é, hum, eu tenho lábios mais carnudos, né? Esse lábio aqui foram meio fininhos. Percinzinho, eu gosto muito de percinzinho, inclusive Isso aqui me chama muita atenção Percinzinho, eu gosto muito hum, De novo Um pouquinho menorzinha Pela boca é difícil de julgar as coisas, né, gente? Nossa, gente Ai, que ousada! Linguinha com e Tudo Ai, muito ousada hum, Eu gosto de mousadinha hum, Eu tenho que eliminar uma, né? Ô, louco Mano, eu vou eliminar. Ai, que medo de fazer uma escolha ruim. Ai, gente, vocês podem votar também? Vocês votam aí, botam nos comentários, gente. Que boca que eu escolho. Mentira. Gente, piercing. Pô, gente, sou fascinado por piercing. Piercing é mó da hora. Eu vou eliminar a primeiro, espero não me arrepender. Ó, negão. Ó, a quarta foi com... Uma... a linguiça. Ela tirou o bem assim, ó. Mostrando a linguinha, o piercingzinho, negão. Eita, meu Bianca, você é a minha do olhar. Você não tem um o na língua. Né? Não, não tenho. Tá, mas seu olhar é lindo. Ah, muito obrigada. Hum, hum. Uma dica. <risos> Mó gato. Aí, rolava, nossa, linda. Achei ela linda. Rolava com certeza. Oi, tá. Yung, agora o olhar, o olhinho. Vai lá, boa sorte. Puta boa sorte. lá, velho. <risos> Aham, uhum, mas a gente já consegue conectar o olhinho à boca da pessoinha, tá? Não é bem assim... Puta lá, merda! Olha o verde, negão! Acho que essa daqui é do Piscina Língua, hein? Ai, gente, que nervoso. não saber que ia ser tão, assim, emocionante. Menina, você que tem esse olhar aqui, me chama no DM do Insta, pelo amor de Deus. Tomara que ela seja do Piscina Língua, cara. Tá, eu vou eliminar a número 1. Um. Vou eliminar a número 1 um aqui. Eu sabia que era ela, né? Olha, é minha brotherzaça! Minha brother, brotherzaça! E eu corto tudo aqui, ela pula. Oh, pra quem não sabe, essa aqui é minha amiga, tá? A Alexa, a gente é muito, muito brother. Então não tem chance a gente ficar, mas eu amo muito ela. Linda, maravilhosa. Ela falou que tava vindo, aí eu encaixei as coisas e... Mas assim, temos mais duas chances. Como assim? Tu diz! Eu vi ela assim agora e foi a minha primeira reação, ah, é tu? Vem cá, vem, vem. Talvez, se eu tivesse essa maldadezinha, mas não, não. Mas ela é uma gata, não, ela é uma linda, né? A Alexia é linda, gente, meu Deus do céu. Então assim, homem, vou te dar uma dica. Ficou piercing e olhão, certo? Porra, me quebrou! Me quebrou, não. eu achei que o piercing e o olhão eram os mesmos, entendeu? Ai, Aí, assim, achou que era mesmo? Porra, jurei, eu bem que eu queria. Ah, ele já Já montei, já montei, idealizei muito, assim, ó, <risos> grandão. Agora, são duas aqui, tu vai escolher qual das duas. Essa que elas escolheram, era a Coringa, tá bom? Ai, que pisada! Ai, que pisadinha, Tata, eu não esperava esse de você, tá? Isso também passei, gostei muito dessa tatuagem na mãe. O piercing e o olhão. Não dá pra ver nem o piercing, nem o olhão. <risos> Só as tatuagens. Mas tudo bem, vamos lá. Ai, que medo. O que eu faço da minha vida agora, senhor? Eu vou ter que decidir o bagulho pela tatuagem, entenderam? Isso é fora. Ai, cara, que programa da hora. Eu adoro sentir esse, essa emoçãozinha. Isso também passei. Pessoa que tem uma tatuagem, na... não é todo mundo que tem uma tatuagem na palma da mão, então essa pessoa aqui é um tanto quanto ousada. Essa é a escolhida. Oh. Ai, gente, que linda. Cara, você não tem o um pincinho na língua, não? Não! Ai, que gente, que... caraca <risos> mano. Mas, mano, seu olhar é lindo, seu olhar é maravilhoso, sério, porque eu sou é muito não em dúvida. Não é o suficiente, não, é, é porque assim, ó, eu fiquei com maior medo de falar assim, ó, meu Deus, eu vou me arrepender, o que que vai acontecer, o que que não vai? tudo Mas é, eu acabei de me arrepender, mas aí ó, hum, Prazer, aí, prazerzão, é nóis, eu tamo junto. E... Ai, é nóis, hein, cara, ó, me arrependi um pouquinho, mas vai voltar você volta. Se claro. okay, Me segue no Insta, me segue no Insta. De demorou, demorou. A gente vai conversar, A gente vai conversar. Tá. eu vou te chamar de volta, hein, cara, eu tô arrependidaço, arrependidaço. Oh. Me arrependi, já me arrependi. E aí, gente, vocês acham que vai rolar beijo? Cara, eu tô apostando que sim. Deixa aqui nos comentários o que, que você acha. Lembrando que se rolar beijo, rola prêmio dos nossos parceiros. Pra menina, rola prêmio da Clínica Essência. Pro Young, rola prêmio da Barbeira e a VIP DC401. E pro casal, rola um prêmio de cinema, Se Cine Ah, não esquece que se você quiser participar, você também pode participar da próxima edição. É só preencher o formulário que eu vou deixar aqui na descrição. Se curtiu esse formato, deixa aquele like, cara. Manda pra um amigo, manda pra aquele seu amigo que gostaria de participar do Love Drama. Hum, que tal? Não esquece, tá bom? Foi isso, então. Agora eu vou parar de interromper o clima e vou deixar eles ali. Vamos ver se rola beijo ou não. Não esquece de deixar nos comentários, beleza? Beijo! Só desenrola? Demorou. Cara, é você que tem um pensamento na língua? Eu tenho. Boto fé, boto fé, como é que é seu nome? Sim. A Cindy. Cindy. E aí, qual é a cidade? Hã? E qual é a cidade? Daqui mesmo. Ah, você é daqui mesmo? Ah, eu também sou daqui, aham. Nascidão aqui e criado aqui. Apesar de não parecer muito. <risos> qual é a tua idade? <risos> 29. 29? Pode esperar, tem 26. Não, tem 25, fazer 26 26 eu YouTube. Uhum. É, aham. Uhum. Aham. Uhum. Tem... Passa, passa, voa, mano. Voa. Tipo, boa mesmo, real assim. Cara, eu sou músico, sou músico isso, eu faço um som, aham. Uhum. Aí, é isso aí, né? Isso aí. O piercing na língua ali foi muito legal, muito usado a foto. Gostei. Ah, é mesmo? Okay. É, não? não, mas ó, a, a do piercing ficou tipo... Tipo <risos> assim, <risos> um não hora. Muito top, muito um top, muito um top. Aham. Uhum. Então tá, tá, <risos> tá bem. É nóis. Nice. <risos> juntou. Eu queria saber, produção, vocês conseguem pedir para a Débora voltar? Pede para ela voltar. Olha quem eu trouxe, gente. Débora! Agora eu estou fazendo a vontade. Eu falei que é de nada. Né? Tá, então, cara, eu já me arrependi. Já me arrependi. Ai, cara. eu só, só pedi o que você me Vamos ganhar esse prêmio, vamos ganhar esse prêmio, vamos ganhar esse prêmio. E o prêmio cadê? É, o prêmio é importante, <risos> legal. Muito bom, muito bom, gostei, gostei. Tá cheio de maquiagem. Hum, sério. sério. Chega, Eu Mas eu gostei, o que eu posso fazer, gente? Mas tá cheio de maquiagem. Tá, deixa pro cinema, né? Deixa pro cinema, deixa é pro cinema. É assim, que gente, tem que ter um reboco pra aparecer, sabe? Tem, mas pior que eu passei maquiagem também. Mas tudo bem, fica pro cinema o resto. Eu falei que ia dar boa, não falei pra vocês? Tá, tá. Brigadão, ó. Tô todo sujo aqui, eu devo estar todo cheio de maquiagem, mas foi mó da hora. E a a gente... gente vai no cinema! Ah, isso mesmo! Vamos, vamos. Eu vou vamos, passar vamos. menos maquiagem, eu juro.